que ocorre no primeiro andar, para o grupo que está em recuperação, formado por Eclésio, Rivalina, Astrobrito e Romildo. Sejam bem-vindos. Fala José, cumprimentando a todos. É uma grande alegria estar com vocês novamente. Tanto vocês como os alunos do quarto andar. Na aula de hoje, Ivan será o nosso professor. Ivan levanta-se, cumprimentando José e Patrícia. Faz então a prece e inicia. Vamos estudar hoje os fenômenos mediúnicos na Idade Média, bem como o período anterior à ida do Consolador ao mundo da matéria densa. Depois da deturpação da orientação do Cristo de como viver e de como conduzir a mediunidade pelos motivos que descobrimos no módulo anterior, a Idade Média representa a mistura entre o modo de viver cristão e não cristão. Vamos explorar os motivos psicológicos que geraram essa confusão para que nos preparemos para viver no futuro uma vida cristã. Quando se estuda história, investiga-se o livre-arbítrio humano e, muitas vezes, a nossa própria história ao longo do tempo. A Idade Média foi uma opção humana, pois poderíamos ter evoluído de outra forma, a partir da civilização romana e grega, com a inspiração cristã. A sociedade humana optou por não seguir o Cristo. Assim, ampliou seu sofrimento por dois milênios. Hoje, o livre-arbítrio possibilita, mais uma vez, a escolha. Contudo, os que não quiserem se espiritualizar serão caminhados a outros mundos. Conclui Ivan... E anuncia o tema da aula, como nos tornamos demônios. Não se assustem, nossa caminhada é sempre em direção a Deus, mas é parte do processo evolutivo avaliar os erros passados e reconhecer nossa responsabilidade por aquilo em que nos tornamos. Mas não vai nascer chifre nem rabo em ninguém, explica Ivan com bom humor. Todos riem. A Idade Média é um longo período em que o ideal cristão da mediunidade abnegada e a busca de interesses inferiores se chocam. Isso leva à proibição dos fenômenos mediúnicos e as consequências dessa proibição ainda são vividas no atual movimento espírita encarnado. Muitos dos perseguidores da mediunidade reencarnaram como espíritas, comprometendo-se a reparar os erros passados, mas nem todos conseguem e continuam, de maneira direta ou disfarçada, a combater o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A proibição da prática mediúnica e suas consequências psíquicas, culturais e históricas é o que estudaremos hoje. Peço, nesse instante, a colaboração vibratória de todos. Conclui Ivan. Patrícia dá um sinal a dois auxiliares, legionários romanos, que trazem um espírito muito agressivo, que grita alto. Não vejo nada, não vejo nada. Quem me prende? Quem me cega? Malditos, malditos, vingar-me-ei de todos. Bruxos malditos, serão queimados novamente. O espírito, de nome Bocó, foi conduzido para perto de Patrícia. Ela agradece aos espíritos ajudantes e diz, façam-nos sentar e podem soltá-lo. Os alunos ficam com medo. Os regionários obedecem com tranquilidade, pois conhecem Patrícia. Ela olha para Bocó e envolve-o em sua energia, controlando-o e permitindo que ele volte a ver. Agora estou vendo. Vou pegar vocês! Grita Bocó com voz estridente e ameaçadora. Evalina treme. Ivan chama-lhe a atenção e ela se acalma. Vamos conversar. Não tente fugir nem perca tempo com ameaças. Fala Ivan com tranquilidade. Eu lhe conheço! Grita Bocó. Você é Ivan de Albuquerque, que trabalha com jovens espíritas. Sou o seu inimigo, sou o sedutor dos jovens médiums. Diz gargalhando. Chegou a sua hora, meu amigo. O Cristo determinou uma transformação mais profunda do mundo. Ordenou a multiplicação das mediunidades para que todos possam se espiritualizar. Você não pôde ir contra Eurípides nem contra o Cristo. Eles agem em nome de Deus. — Reflita, pois está na hora de mudar. — Fala, Ivan. — Agora que a luta fica melhor, você quer que eu pare? — Nunca! Jamais me renderei ao Cordeiro! Nunca! — Grita Bocó. — Por que atacar os jovens médiums? — Ectoplasma! — Diz sorrindo maliciosamente. — Explique-se melhor. — Não, não quero. — É necessário. Pode ajudar a acalmar sua consciência, insiste Ivan. Após um momento de silêncio, ele começa a falar palavras sem sentido que ninguém entende. Não, não, você não, por favor, você não, deixe-me sair, você não. Ele sente uma presença estranha. Nesse momento, sai de Patrícia uma quantidade imensa de ectoplasma que se junta ao ectoplasma de todos. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Aos poucos, fica claro e todos compreendem. É uma materialização. Fascinante, pensa Felipe. Pouco a pouco, o vulto de um senhor idoso de barba toma forma. Seus olhos translúcidos e poderosos irradiam paz. É Bezerra de Menezes, grande amigo de Eurípides Todos se emocionam. Ele, materializado, se dirige ao espírito comunicante que, ao vê-lo, baixa a cabeça e diz: Não! Não me peça o impossível! Não me peça! Sei que salvou minha filha das regiões infernais! Devo-lhe isso, mas, por favor, não me peça o impossível. Bezerra abraça-o carinhosamente e nada diz. Bocó, o espírito agressivo, chora convulsivamente. Faça silêncio. — Meu filho, diz Bezerra, há quanto tempo lhe busco o coração. São séculos de dor e de sofrimento. Eu sofro por você. Conversamos em tantos momentos e em tão diferentes ocasiões. Sei que não posso obrigá-lo. O Pai nos deseja livres. Peço-lhe apenas uma coisa. Olhe para estes que aqui estão. Olhe para Rivalina, Romildo, Eclésio e Astrobrito. Sinta suas dores e angústias. Sua filha reencarnará e será acolhida no seio do movimento espírita. Bocó treme. Bezerra continua. Filho, você quer o mesmo destino que eles tiveram para sua filha amada? Você sabe que, sem a mediunidade santificada, será praticamente impossível para ela vencer as más inclinações de que ainda é portadora. Filho amado, nada lhe peço. Mas, se você quer iniciar seu caminho de volta ao pai e, no futuro, ser acolhido por sua filha amada como neto, corrija seu rumo, corrija agora. É apenas isso que lhe peço. Faça isso por mim e por sua amada filha. Boko chora em silêncio. Todos aguardam, envolvendo-o com suas energias. Não se sabe qual será sua reação, mas as vibrações de amor sempre ajudam. Após alguns minutos, diz. Venceste. Eu aceito. O júbilo foi geral. Bezerra abraça-o mais uma vez, mas Bocó, vendo que o benfeitor vai se despedir, pede. Espere. Dê-me a chance de recomeçar agora quero falar a estes que aqui estão e talvez destas palavras cheguem à minha filha. Bezerra olha para Ivan, consultando-o, pois os espíritos evoluídos não desrespeitam ninguém. Ivan é o responsável por aquela aula. Ivan concorda. Fala filho, eu lhe ajudarei, diz o médico dos pobres. Quero fazer uma confissão, quero falar a minha história. Fui um simples sacerdote na Idade Média. Foi quase por acaso, enquanto ouvia uma confissão, que descobri a mediunidade. E assim, logo entendi seu potencial para a espiritualização do ser. Era por meio dela que meu guia espiritual queria me chamar a atenção para as obrigações de uma vida verdadeiramente cristã. Mas, coitado de mim, só pensava em riqueza e poder... E, de tanto desejar e cobiçar a riqueza, pouco a pouco me tornei um médium das trevas. E, como médium das trevas, tudo fiz para proibir a mediunidade. Sabem por quê? Por causa do ectoplasma. Poucos sabem disso, mas no mundo espiritual inferior, o ectoplasma é moeda preciosa. O ectoplasma é que faz funcionar a economia das regiões de trevas. Como isso acontece? Indaga Astrobrito Estarrecido. O ectoplasma é um tipo de energia que se gasta para possibilitar o fenômeno mediúnico e que também é gasta na prática de qualquer atividade enobrecedora. É a energia, a substância que liga os encarnados aos desencarnados. É através dessa energia que transferimos nossas sensações para os encarnados, sensações de medo, de pavor, de angústia, o que quisermos. É também através dessa energia que pegamos as sensações dos encarnados, sensações sexuais, de embriaguez, das drogas, tudo o que quisermos, desde que eles sejam invigilantes. É por isso que digo que essa energia é nossa moeda. Quando contratamos um serviço, prometemos prazeres e sensações que agradam os executores. E quase sempre o serviço contratado gera mais ectoplasma. — Precisamos sempre dessa moeda, por isso fazemos de tudo para consegui-la. — E como vocês fazem para consegui-la? — pergunta a rivalina. Bocó abaixa a cabeça. Não se sente com forças para continuar. Bezerra coloca a mão sobre Bocó e diz... — Filho, é importante que continues... Aquele que se dispôs ao trabalho do bem nunca deve se permitir o cansaço enquanto não cumprir com o dever. Prossegue. Tomado de novo o ânimo, ele continua. Todos produzem ectoplasma, mas não podemos simplesmente ir e pegá-lo das pessoas. É necessário que elas produzam e não o usem. Somente assim ele pode ser colhido. O ectoplasma, quando não utilizado, fica como um leite azedo. É disso que nos alimentamos. Quanto mais emoções desequilibradas e a ausência de atividades do cordeiro, melhor é a nossa colheita. Desequilíbrio e inutilidade, colheita farta. É o lema que eu utilizava. — O que tem a ver isso com a mediunidade? — Pergunta a Eclésio. — Tudo. O médium é um indivíduo que produz ectoplasma em abundância e o trabalho mediúnico bem orientado equilibra esse ectoplasma, porque o utiliza para o socorro dos sofredores e para o contato com os bons espíritos, além de educar as emoções do médium. Isso acaba com toda a economia das trevas. Você entende? Acaba com tudo. Por isso lutamos tão desesperadamente contra a prática mediúnica equilibrada. Mediunidade só se for orientada por espíritos brincalhões ao das trevas. Assim é mesa farta para todos nós. Todos estão estarrecidos. Como foi a sua atuação na Idade Média? Pergunta Ivan. Conseguimos muita coisa. A proibição dos fenômenos mediúnicos gerou muita conexão conosco. Espíritos com depravações sexuais tinham acesso muito fácil aos santinhos da igreja. Os íncubos e súcubos, que eram os nomes dados aos espíritos sensuais na época, eram as legiões de obsessores sexuais. A santidade aparente, fingida, é o melhor meio para se chegar à depravação. E quem ousava quebrar nosso bloqueio era queimado. Não podíamos pegar os corajosos nem no corpo nem fora dele. Eles empregavam bem suas energias, e isso gera mais coragem e equilíbrio. O ectoplasma deles tem um cheiro e um gosto que detestamos. Mas muitos eram covardes e cínicos, e isso nos servia muito bem. Obrigado. Agradece, Ivan. Perdoe-me. Há tanto tempo que afasto os jovens da mediunidade. Fala, Bocó. Se Deus permitiu o nosso encontro, foi para que eu lhe ajudasse. Aguardei cem anos por esse momento... Agora acompanharei seus passos e, quando você reencarnar, serei o amigo espiritual que lhe lembrará sempre que mediunidade com o Cristo é abnegação. Responde Ivan. Bocó chora de emoção. Bezerra, feliz, fala para todos. Filhos, que a lição de hoje seja propagada para todos os jovens da terra. Trabalhai... Trabalhai sempre, até que a ignorância espiritual seja extinta. Ajudai os espíritas que devem ser a luz do mundo, mas que, nesse momento, tanto precisam de ajuda. Ajudai-os e eles serão auxiliares valorosos do Cristo na construção do reino de Deus na terra. A imagem de Bezerra se desfaz. Os dois legionários entram e levam Bocó desmaiado. Patrícia abre os olhos e sorri. Ivalina começa a narrar tudo o que havia acontecido, mas Patrícia lhe diz carinhosamente. — Eu sei, não precisa me contar. Após um instante, para enxugarmos as lágrimas, Ivan indaga. — Perguntas? — O que você quer dizer com o título da aula? Como nos tornamos demônios? Pergunta Astrobrito. Observe as lições que Bocó nos trouxe. Quando fugimos de nosso crescimento emocional e espiritual, as energias que deveriam ser direcionadas para nossa evolução são utilizadas por espíritos inferiores para nos inferiorizar, e assim nos tornamos demônios. Ou seja, em vez de crescermos espiritualmente, somos estimulados a ampliar nossos sentimentos e desejos inferiores. Esse é o nosso livre-arbítrio? Pergunta Romildo. Exatamente. Nosso livre-arbítrio está no poder de escolher entre a espiritualização e a inferiorização. Nós não temos o poder de alterar a lei de Deus. Quem não cultivar a transformação dos sentimentos e a ação no bem, colherá o mal. Explica Patrícia. Evalina pergunta. Mas Bocó é mesmo um demônio? Pela sua aparência você diria que sim? Vejamos o que nos diz o livro amigo, o Livro dos Espíritos. Fala, Ivan. Pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Se há demônios, é no teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. E os anjos também são apenas ficção? Pergunta Eclésio. Em relação aos anjos, responde Ivan... Temos as questões 128, 129 e 130. Pergunta 128. Os seres a que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. 129. Os anjos também percorreram todos os graus? Percorreram todos, mas, como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros, empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. 130. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes de existir já havia espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditaram que eles sempre haviam sido perfeitos. Após a leitura, pede Ivan que eles formem duplas e tentem responder à seguinte pergunta. De que forma a Idade Média marcou a postura psicológica de vocês em relação aos fenômenos mediúnicos? 1. Um. Eclésio e Rivalina. Eclésio inicia sua autoanálise. Tenho que admitir que me identifiquei muito com o que Bocó falou. Mesmo sendo espírita, tinha conduta sexual desequilibrada e fingia santidade. Tinha um conjunto de técnicas de comportamento exterior que trouxe da Idade Média e que faz muito sucesso com os espíritas do mundo: gestos calculados, aparência de santidade e linguagem adocicada. Meus tolos amigos achavam que isso era sinal de elevação. Era só falar com a modulação certa e já era adorado. Coitados, deles e de mim. Muitos me imitavam e diziam que era para evoluir. Enquanto isso, eu tinha o hábito de frequentar prostíbulos. Ah, como é fácil enganar os crédulos beatos. A Eclésio não consegue prosseguir. Rivalina inicia. Sabe, Eclésio, na Idade Média eu também me vesti de falsa santidade. Tudo fazia para agradar a todos, mas não me sentia bem. Ao deitar, dava-me conta do desprezo que tinha por tudo o que eu vivia, mesmo sem concordar com aquilo. Não rezava, tinha medo de qualquer contato espiritual. Só rezava as orações comuns do convento e sempre com os olhos abertos. Treinei e treinei muito para ter uma voz doce, de santa, isso me acompanhou em minha última encarnação. Tinha que ser santa como católica ou espírito evoluído como espírita, e minha voz e meus gestos provariam que eu era. Abafei em mim meus sentimentos verdadeiros, minha autenticidade, e inconscientemente sabia que a mediunidade revelaria quem eu era. Eu era apenas um ser humano, mas não queria aceitar isso. Sei que muitos usam a mediunidade como trampolim para a fama. Tem médium que aparece mais que apresentador de televisão. Eles montam várias estratégias de marketing para serem sempre bem falados. A verdade é que sou parecida com eles, pois optei pela santidade da fuga, negando a mediunidade em vez de adotar a santidade do exibicionismo. É o mesmo fenômeno, só que por meios diferentes, pois ambos desnaturam a mediunidade. Hoje eu sei que mediunidade sadia é aquela vivida com naturalidade e honestidade. Nem mediunidade de santo-exibicionista, nem mediunidade reprimida de santo-isolacionista. O certo é ser humano, autêntico, espontâneo e honesto, respeitando os outros e a si mesmo. Humildade é aceitar-se como se é admitir qualidades e defeitos, e, acima de tudo, ter disposição para seguir sempre inspirado pelos espíritos superiores. Eles nos amam e se dispõem a nos auxiliar. Basta que deixemos. É difícil admitir os limites e erros, mas é sempre melhor do que se tornar um falso profeta. Conclui Rivalina com esforço. 2. Astro Brito e Romildo foi muito fácil eu me tornar um palestrante famoso. Tem um kit gesto-postura, que, se você adotar, é sucesso na certa. Fala astro-brito, angustiado, pois esta é uma confissão dolorosa. Foi na idade das trevas que eu aprendi isso. Gestos, gestos, gestos. Como fui tolo! Treinava mais a postura para a palestra do que pensava na importância do que falaria. Nunca pensava na minha própria vivência do que eu falava. Atitudes mansas, determinadas posturas das mãos, gestos faciais, o tremor das pálpebras. Hoje vejo, tudo isso é ridículo. Evolução não é artificialismo de etiqueta, e muito menos a etiqueta brega que eu adotei. Desumanizei-me. Perdi a capacidade de ser autêntico, fraterno, amigo a todo instante adotava postura artificial e me acostumei à ilusão de que isso era marca de elevação. Quando vejo a sinceridade de Eurípides e de nossos professores, assusto-me. Criei um mundo torpe de falsa elevação e encontrei tantos que me seguiam e ainda seguem. Conclui Azrobrito que, tomado pela emoção, não consegue continuar. É um choque de realidade. Ele fingiu ser evoluído e, para sua própria infelicidade, muitos acreditaram nele. Sempre apoiei esse tipo de atitude. Convidei muitos palestrantes para visitar a casa que dirigia só porque tinham esses gestos de santidade. Até dizia que eram do mesmo grupo espiritual. Fala, Romildo. E somos, sim. Somos do grupo dos falsos profetas. Diz Astrobrito, baixando a cabeça. É verdade, e eu também sou responsável, pois sempre apoiei este tipo de palestrante. Dava status, e eles sempre me elogiavam. Uma maldita troca. Comercializávamos a adoração, que era o alimento de nossa vaidade. E assim traímos o Cristo. Mais uma vez. Conclui Romildo. Estes momentos poderiam ser de amenidades, mas por orientação de Eurípedes Barçanufo, deveriam gerar uma reflexão mais profunda. O relógio da evolução marca o fim de todas as ilusões para os habitantes da Terra. A expressão artística-cultural foi realizada por meio da composição de poemas. O poema de Romildo foi eleito para representar o grupo. Deixo aqui para sua avaliação. Idade de Trevas, Dor e Ignorância Os amados do Mestre triturados pelas garras midonhas do mal. Espíritos de luz condenados às masmorras infectas pela mórbida ganância material. Deus envia a luz. Queremos as trevas, trevas, trevas. Gritávamos, gritávamos, nós os pregadores da maldade. Revoltosos e infelizes, angustiados e covardes, somos nós, encarnados ou desencarnados, os negadores da mediunidade. O sofrimento desaba sobre nós. Piedade, piedade, gritamos de balde. Apieda-te, Senhor, da nossa imensador, dor, a dor dos negadores da mediunidade. Ensina-nos a entrar em contato contigo e com os guias da humanidade. Misericórdia, misericórdia, não afaste de nós Tua luz, que tanto neguei da qual tenho agora necessidade. Ajude-me, ajude-me, repararei. Mais uma vez, mais uma vez, suplico piedade. Serei teu servo, servindo aos que gemem no mundo ou nas trevas da baixa espiritualidade. A pieda te socorre-me, deixa-me ser médium e honrar a mediunidade. Médium da ajuda material, médium dos espíritos sofredores, médium dos bons espíritos auxiliadores, médium da caridade. Ensina-me, ensina-me, Senhor. Ensina-me a ética da mediunidade. Ensina-me, suplico-te, ensina-me ainda em minha mocidade, antes que eu me contamine, mais uma vez, com a vulgaridade. Atendeu Jesus aos negadores da mediunidade, mas no mundo muitos ainda combatem a santa faculdade, corações sem piedade. No seio do Espiritismo, os os negadores da mediunidade. Proíbem ao jovem, ao velho e ao senhor de meia-idade, o contato espiritual com a sublime espiritualidade. Criam cursos longuíssimos, complicações e dubiedades, e assim afastam pessoas sinceras da libertadora prática da mediunidade. Amigo, acorda, é hora da verdade, é tua última chance, e se ainda quiseres negar a santa faculdade, terás o salário da maldade, trecho negador da mediunidade. Muda, muda agora, a misericórdia te conduzirá à nobre faculdade. Acolhe jovens que se apresentem com justa maturidade, ajuda os idosos que expressem sinceridade. Foge de vez de teu hábito de controle sem caridade, porque, se ainda fores aquele negador da mediunidade, sairás da terra em breve para viver em uma inferior humanidade. Apieda-te de ti, infeliz negador da sublime faculdade, negador da mediunidade. Amo ao o Cristo, serve sem dubiedade a luz de Deus que vem através dos tempos pela sublime faculdade. Assim o fazes e verás nascer em ti Onde antes havia angústia e infelicidade, aí imorredora claridade dos que servem à caridade por meio da mediunidade. Romildo, um arrependido negador da mediunidade. Ivan orienta como atividade prática uma visita a Bocó em uma das alas do Hospital Esperança, durante a qual os alunos ouvem sua triste história. Ele precisava falar para aliviar a sua consciência. Felipe sai pensativo. — O que você tem, meu amigo? — pergunta Adelane. — Como o movimento está complicado? — comenta Felipe. — É verdade. Mais um motivo para nos dedicarmos mais. Eurípides ensina que a maioria dos espíritas são bons cristãos... Apenas precisam conhecer melhor Kardec para entender o espiritismo. Os espíritas precisam orientar suas vidas segundo o espiritismo e não apenas aceitá-lo como uma crença, uma religião formal. A doutrina espírita é uma escola espiritual e deve impulsionar o ser à plenitude da paz. Conseguiremos, digo nós, o movimento espírita? Indaga Felipe com um ar de pessimismo. Não se impressione negativamente com o Bocó ou com a turma de recuperação. São espíritos que faliram, mas que também podem acertar. Comenta Gabriel. Eu me preocupo com o movimento e com a sociedade em geral. Fala Felipe. Gabriel olha para ele com sinceridade e fala. Meu amigo, respeito suas preocupações, mas você está esquecendo que o Cristo comanda os destinos da Terra. Por ordem dele, Eurípides guiará a nova geração. Se é verdade que o mundo não mudará por passe de mágica, também é certo que, a partir de agora, a violência, o roubo, as doenças emocionais, da moda ou não, tem prazo para se extinguir. Não sabemos exatamente quanto esforço isso nos custará, mas a Terra será, em algumas décadas, um mundo bem melhor. Após uma pausa, continua. Meu amigo, o Cristo tem condições, inclusive, de convocar espíritos evoluídos de outros mundos, se julgar necessário. Esta batalha será vencida. Feliz o espírita que se sacrificar pela obra do Cristo. Esse herdará a terra. Conclui Gabriel. Felipe está impressionado. Nunca pensou nessa capacidade do Cristo em convocar trabalhadores de mundos evoluídos. Então tudo vai dar certo. Exclama Felipe espontaneamente. Nunca pode dar errado responde Gabriel ao observar que Felipe o entendeu. O que para muitos no mundo pode parecer impotência de nosso dirigente Máximo é, na verdade, misericórdia. Ele aguarda que os irmãos rebeldes se transformem, mas é preciso dizer a espera está perto do fim. Felipe acorda com perfeita lembrança desse último diálogo. Como Cristo é grandioso? Pensa e então faça a prece e leitura de o um Evangelho segundo o Espiritismo para iniciar o dia de forma equilibrada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.